Bom dia, meus amigos, bom dia. Já estou novamente aqui na Expo Mecânica, desta vez estou aqui com a Mariana, novamente no stand da Tips. Mariana, como correu o dia de ontem? O dia de ontem foi bastante positivo, acho que a adesão do público foi muito boa. Um, tivemos aqui muitas pessoas interessadas em conhecer a nossa plataforma de Data Drive. Um, e achas que. Vão ter alguma interação positiva, vamos resultar daí alguns contactos? Sim, sem dúvida, Esperamos já, que sim. já conseguimos uh, apontar aqui vários possíveis sim. clientes a uh, fazer follow-up e, e contactá-los. É e tu, se estiveres interessado, nós vamos estar aqui até às 19 horas do dia de hoje, podes vir até aqui, se não estiver aqui, que está aqui a Mariana não está aqui o Gonçalo, podes pedir uma demonstração do software Data Drive. certeza vai valorizar a tua oficina e a forma como tu trabalhas. Até já! Tchau, é